Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. No nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, Nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV. Você também pode nos acompanhar pela Rádio BocNews, pelo site BocNews.com e pelo nosso Twitter. Arroba, Boca News. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência E caso você não assista ou não possa assistir o programa ao vivo Você pode ver a reprise a partir das 3 horas da tarde Na TV Com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET claro, hoje vamos falar temas muito importantes Para o desenvolvimento da cidade de Santos Ao nosso lado o secretário de desenvolvimento urbano Glaucus Farinello muito obrigado, secretário, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para conversar sobre temas importantes para a cidade de Santos. Não, bom dia, eu sempre me coloco à disposição, é sempre importante, né? eu sempre falo isso, reforço, que o nosso papel como agente público é estar prestando uhum. conta, é ouvindo e acho que isso amadurece e fortalece o trabalho. Então, bom dia a todos aí. Obrigado mesmo, secretário, nem todos os secretários gostam muito da entrevista, mas o senhor é da Cris que está sempre participando, muito obrigado pela sua presença e temas importantes até porque vários assuntos em pauta aí estão sendo colocados para o desenvolvimento, geração de empregos, negócios para a cidade de Santos e é claro, isso é importante os esclarecimentos por parte de quem está à frente aí da pasta que é uma pasta que não falta trabalho né secretário as demandas são grandes aí para esse ano aí a gente está vendo uma série de iniciativas recentemente foi até isso passa pelo valor, o que é fundamental nesse aspecto né como é que estão as iniciativas nesse sentido secretário é, tem aquela máxima né não tem cidade pronta e não uhum. tem mesmo né e mesmo quando a cidade é pronta a dinâmica urbana é tão é... É tão dinâmica, tão maluca Que a gente acaba de um ano para o outro Você muda as expectativas Sim. Você muda as visões é, A gente sempre fala que o planejamento urbano É como navegar no, no oceano né? Você vai às vezes tendo que botar no, no, no rumo né? E o centro histórico Ele é uma, uma premissa Do nosso planejamento já de alguns anos né? Então o processo de, de revitalização De repovoamento Hoje a gente enxerga muito bem Quais são as estratégias para o centro histórico a gente sempre fala que nós temos três pilares, três eixos importantes, que é a estratégia de longo prazo, As obras que já estão em andamento, algumas já concluídas, como a Praça Bruno do Rio Branco, como o Panteão dos Andradas. Então são mais de 100 milhões de investimento que é uma pactuação do poder público com a sociedade. Olha, vou fazer isso, Investidor, venha para cá. Então isso amarra um pouco... A questão de longo prazo do repovoamento Que já surte um pouco de efeito Vou falar um pouco mais para frente também, Fernando uhum. E a curto prazo, eu preciso ter gente no centro o tempo inteiro O prefeito Rogério sempre fala né? Se o centro está na UTI, eu preciso ter uma ação imediata ah, Eu não posso contar com a habitação que vai vir no futuro Porque a gente sabe que isso demora né? Empreender demora Então a curto prazo nós temos que fazer os eventos Então a gente tem uma, uma agenda muito extensa ao longo do ano De eventos no centro com isso a gente traz de volta o Santista, traz o turista, é, movimenta o comércio no centro e a gente consegue então trabalhar essas três frentes e em algum momento elas começam a se sobrepor, que é isso que a gente imagina. Então quando a gente pensa num cenário do centro repovoado e, no, e num comércio é, vivo, né, com gastronomia, com atividades culturais, é, precisamos de espaços qualificados, de lazer, área verde. Então o Parque Valongo ele é fundamental nesse processo não somente para atrair turista para a região central, mas para ser um espaço de ponto de encontro. temos até algumas fotos, algumas imagens para ilustrar para os nossos internos entenderem também nesse sentido. É um projeto muito bonito mesmo. A, ali ao fundo, né, a própria Praça Branco do Rio Branco, que acabou de ser revitalizada. Então, todo o foco desse processo de revitalização é conectar os espaços pelas pessoas, pelos pedestres. Né? Uhum. Então, é, o Parque Valongo vai estar conectado também com a Rua Turti, que vai virar um parque linear. É, a nossa dificuldade do centro histórico é que a perimetral cruza e segrega e separa né, a linha d'água da, da cidade, então é um trabalho muito intenso de qualificar esses espaços de conectar esses espaços para meio de passarelas, conexões uhum. e a Rua vai ser um parque linear também conectando o Museu Pelé e a Bolsa do Café. Que, inclusive é. as obras uh, já iniciaram Pelo menos já, já teve o edital né, De licitação Sim, Nós temos recurso, a rua Turti, rua Constituição e rua do Comércio Vão ser todas revitalizadas com recurso do DAD Está uhum. em licitação A rua 15 já com o contrato Já com o início dos serviços preliminares Topografia já em andamento a Rua 15 vira um calçadão também Então é um, é um conjunto de intervenções O mercado municipal são mais de 30 ou 40 milhões de reais de Que a gente vai gastar a curto prazo, nos próximos dois anos no do mercado municipal então é, é um conjunto de ações que a gente até brinca né, que são acupunturas urbanas então a gente vai né, picando aqui a acolá e esse processo de radiação vai conectando todas essas áreas o Parque Valon, como você mesmo falou é, mexe com aquela questão dos armazéns que historicamente Sim. é um é um desejo, é um anseio da sociedade de muito e muito tempo. Eles são tombados, na né? parte Ele, deles. Eles né? não são tombados, eles são protegidos. Né? Santos tem um, um, uma lei que é o Alegra Centro, que ela atribui é, valor a alguns imóveis, não necessariamente são tombados. Né? Então dentro é. de um programa de, de paisagem urbana, uhum. você identifica quais são os conjuntos que têm relevância de forma isolada ou de forma coletiva, conjunta. E existe uma padronização, uma normatização do que pode e o que não pode ser feito. Né? Então, eles foram protegidos muito mais, até como um resguardo. A gente sabe que no passado tinha gente que defendia, demolir tudo. E vamos colocar porto, carga lá. E como defesa até do município, nós fizemos lá atrás uma proteção. Não é um tombamento, então é possível fazer adequações, ah, é que modernizações. Que são... Né? Não, não, não são tombados. E nós conseguimos avançar muito nesse último ano, até com o, com o apoio do Ministério Público, que uhum. é, uma, é um assunto que também aí vem, vem carregando aí durante anos, ações né, de, de obrigação de fazer é, junto à autoridade portuária. E agora o que a gente sempre fala é que houve um alinhamento né, de expectativa muito significativo que permitiu que a gente conseguisse anunciar esse projeto. É, lá atrás tivemos alguns projetos que foram anunciados O Porto Valongo, a Marina de Santos então São projetos que eram muito bons Mas que eram projetos que careciam de um amadurecimento Que hoje a cidade está um pouco mais fortalecida e madura Para poder apresentar isso para a sociedade é, Desvinculamos também é, uma etapa da outra né? Lá atrás o projeto era uma coisa só o Porto Valongo dependia do terminal de passageiros Do centro mergulhão. empresarial e do mergulhão Então uma coisa não acontecia e uhum. nada saía A gente ficou refém disso A gente ficou refém de um grande projeto Que era muito bom E, e ficamos aguardando o mergulhão acontecer O mergulhão aconteceu aí parece que esfriou Então agora a gente tem uma nova, um novo olhar Conseguimos fazer um plano mestre para aquela região, então o que, que vai ser do armazém 1, o que, que vai ser no 2, o que, que pode ser no 4, no 5, no 6, no 7, por aí por diante. E fizemos esse alinhamento junto com a autoridade portuária, que é fundamental, porque muitas vezes também o porto fica de costas para a cidade e um tem um interesse e o outro tem, pensa diferente, não, hoje a gente está pensando, sentando na mesma mesa e conversando e alugando o que é melhor para o Porto e para a cidade. Para sair o TAC efetivamente. E, né? e o TAC é, é fruto é. disso, também é elogiar o trabalho do, do, do promotor papel. Cabral, uma visão também muito interessante é, de unir, né, de sentar junto com as partes. O antigo TAC que tinha da Autoridade Portuária tinha sido um TAC unilateral, não teve participação da prefeitura. O promotor, nesse TAC, ele faz consignar uhum. que para poder avançar os projetos vai ter que ter audiência pública, então a gente vai estar aí nos próximas semanas convocando a comunidade, a sociedade, para opinar, para criticar, para dar sugestão e a gente incorporar. Então esse projeto que a gente anunciou com as imagens, ele é uma, uma, um pré-projeto, que uhum. a gente agora quer amadurecer Sim. ouvindo né todo mundo, o que pode ser melhorado, o que pode ser talvez suprimido, então como eu volto a falar, é o ajuste aí de, de, de rumo e nada melhor do que ouvir a sociedade para poder ajustar e te entregar algo que é de todos, né não uhum. é não é da prefeitura, não é do SPA, acho que é da cidade de Santos. Isso secretário, independente, porque até agora a gestão da, da SPA... Ainda não foi efetivamente anunciado. Isso depende dessa situação independe depende também de, da questão de privatização ou não. Isso só para ficar claro. Privatização, eu falo, o governo federal mudou e está muito claro que não tem interesse em seguir a proposta que havia até o final do ano passado do governo anterior. Mas até para o nosso internauta entender isso daí, isso é independente essa questão para poder seguir adiante esse processo. Ou, ou Eu acho algum algum o ainda próprio TAC, ele já deixa, e o TAC já está assinado pela Autoridade Portuária, uhum. ela deixa claro que o Armazém 4, o 5 e o 6 ficam para a Prefeitura. Então já é um compromisso assumido okay. pela Autoridade Portuária, independente da, da gestão. E, e isso também não nos preocupa, porque embora há uma transição de diretoria, né, o secretário nacional. De Portos. Ed Santos, Ed Santos o ministro, né, nosso ministro Márcio França, tem todo o carinho pela região. Então, há um alinhamento até agora, um também. Momento é o eclipse, né? <risos> nós estamos num um, um alinhamento. Se não for Ed, agora, estamos num alinhamento de astros, né? nós temos um alinhamento muito forte né, do prefeito, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, com o Márcio França. Então, há um alinhamento uhum. né, muito importante. É, eu acho que o olhar está propício para a cidade de Santos, já existe o TAC assinado, então o espaço do 4, do 5 e do 6, pela primeira vez, né, a gente tem essa sinalização positiva da autoridade portuária e já estamos com um projeto, inclusive, já estamos com uma parceria né, de investimento para que a gente consiga começar as obras ainda esse ano né, e concluir essa primeira etapa já no ano que vem. Isso 456. O 456. É. O 456, o, 4, 5, 6, o que, que seria feito? Seriam essas imagens aí ou não? Isso, né? Nós temos um, a proposta, né? O, onde eram os 5 e 6, eles não existem mais, já uhum. foram demolidos há muito tempo. Então é o espaço mais aberto que nós temos lá. Que é aquele vão ali. Que é aquele vão da então da igreja. nesse espaço a gente consegue fazer espaços de contemplação, área verde, uhum. espaços de evento, espaço cultural. E o Armazém 4, incorporado a esse, a esse parque, né, essa uhum. praça, seria um espaço gastronômico, cultural, para evento, para uma série de atividades. Nossa é, esse é isso, tem mais imagens aí também, que seria é. esse espaço isso. do Armazém 4. Esse Armazém daí, 4, né? ele fica bem em frente ali ao prédio do Banco do Brasil, para as pessoas se localizarem, uhum. né, ao lado da Praça Abrando Rio Branco, e à frente, né, onde seria o, o ponto de embarque e de atracação dos navios de cruzeiro, porque esse é um segundo tema, <risos> que a gente sempre separa, né? gente, é, uma coisa é o Parque Valongo, que está agora com, com todo o um alinhamento garantido, recurso garantido, e nós temos ao lado um espaço reservado para o Terminal de Passageiros, que também em função de todo esse alinhamento, desse amadurecimento da cidade, uhum. e com as pessoas que estão envolvidas né, em todas as esferas de governo, é, caminha-se muito bem para que haja uma solução em definitivo da transferência do Terminal né, lá da onde está, para a região do, do, do centro histórico. E com isso a gente vai coroando uma série de ações de intervenção é, historicamente sonhadas pela cidade de Santos. Né? Então, uma vez o terminal de passageiros estando ali no museu, em frente ao Museu Pelé, a gente vai conseguir com certeza fixar o, o, o turista que muitas vezes Sim, só mesmo. vem para embarcar e desembarcar, muitas vezes nem uhum. para em Santos. É, eu acho que... A gente tem um potencial enorme de ter o Centro Histórico como um grande receptivo desse turista. Como em muitos locais do mundo afora, onde você tem terminal de passageiros, você, você embarca, você desembarca, você fica um, dois dias antes naquela cidade. É, os navios que estão em trânsito vão ser muito mais convidativos os passeios para o turista, você estando de frente para o Centro Histórico. Do Sim. navio você vai enxergar o Museu Pelé, a Bolsa do Café, esse conjunto de espaços requalificados, de frente de você estar... Tá simplesmente num navio em trânsito, vindo do Nordeste ou da Europa para o Sul uhum. e você para no meio de uma área portuária meio que inóspita. Né? Então a gente vai ter realmente é, todos os ingredientes para que a gente consiga é, convidar quem está em trânsito a passear pelo centro, a conhecer a cidade, mas também fixar o turista que muitas vezes só vem para embarcar e não fica. A gente tá, tem um hotel ali no Valongo, a gente tem potencial para ter outros equipamentos similares, então a gente pode realmente ter ali do Valongo ao Paquetá um cenário muito diferente nos próximos anos em função dessas iniciativas e ações que a gente está propondo. O que o senhor está colocando é muito importante porque são projetos é, separados, porque a gente sabe que essa questão do, da transferência do terminal de passageiros não é tão simples quanto aparenta ser, porque você tem um problema claro que você tem a instalação do terminal de fertilizantes ao lado do terminal de passageiros o contrato do terminal de passageiros vai até 2038, há um investimento previsto inicialmente de 1.5, 1.6 bi, né, para fazer essa transferência. A empresa ela tem que investir até 2038, atual responsável pelo terminal de passageiros, mas o investimento é algo em torno de um terço desse montante, um pouco menos de um terço desse montante. Agora, quem vai pagar a diferença? Há uma discussão, inclusive o deputado Paulo Alexandre, senta, exatamente sentado, ele comentou uh, sobre a possibilidade da ocupação de algo em torno de 8% a 10% do STS-10, que é uma área a ser leiloada também, ainda não foi leiloada, que hoje está sendo ocupada por cinco empresas, uh, inclusive uh, algumas não, vão, não tiveram contato renovado, no caso do EcoPorto, por exemplo, e aí ocupar uma área ali de 35, 40 mil metros quadrados, nesse sentido, que seria de forma perpendicular aos armazéns 1 quatro 4. Né? Inicialmente os armazéns 1 ao 4 seriam voltados especificamente para o, terminal de, o passageiros. terminal de passageiros. Seria essa é, a ideia, né? No planejamento original da autoridade portuária, o armazém 1 ao 4, os quatro ficariam reservados para o terminal. Uhum. Já nos estudos da própria autoridade portuária, é, Verificou-se que o 4 já, já tinha sido descartado, que não precisaria. Ah, não. Por isso que o é 4 outra, já ficou. entrou nesse processo outra, gente, do, do processo do Parque Valongo. Uhum. Ainda como uma forma de resguardo, né, é, mantivemos ainda o uso do 1, 2 e 3 né, para reserva para o de passageiros. Uhum. A gente tem os estudos da autoridade portuária, que ocuparia o 1 ao 3. Nós temos aquele projeto que foi anunciado pela, pela, pelo, pelo rendatário, a Concais, é, que o investimento da ordem de 1,8 bilhões, é, uma coisa assim. É. E temos esse, essa proposta nova que cairia muito, né, que aproximaria Sim. o valor de investimento que ele tem como de investimento futuro no próprio arrendamento Usando essas áreas que você citou. Sim, então, exatamente. com isso, talvez. A diferença ele... de algo em torno de 100 milhões, segundo o deputado falou. Mais ou menos. Sim, isso, é claro tal. que esse valor é uma, uma estimativa, mas, obviamente, cairia muito o valor e facilitaria não até tenho, essa transferência Não, não tenha é. dúvida. Né? E com isso, se isso se acontecer, e eu acho que isso deve ter uma conclusão é, rápida, Celery. É, nós teríamos que ter uma nova discussão que é dar uso para o armazém 1, 2 e 3. Uhum. Né? O que não é um problema, né? na verdade é, uma, é algo que pode vir a somar também. Por isso que eu falo, não há projeto pronto, então a gente não, não pode é, entender que a cidade está estanque. Né? Então uhum. surge uma demanda, vamos dar uma solução para o armazém 1, 2 e 3. É, podem ser incorporados ao Parque Valongo ou a gente pode dar outras destinações que venham somar também a construção, equipamentos públicos talvez, usar os armazéns de apoio da, de bombeiro, de marinha, de polícia, então é, tudo vai ser tudo vai depender, depender dessa, dessa definição do projeto de implantação do de Passageiros e aí a gente entra de novo para tentar fazer essa articulação uhum. e, e juntar um projeto com o outro. Muito bem, o 7 e aí já é outra discussão. O, o 7 ele vai ser relocado junto com a Casa de Pedra, Uhum. E, e já no TAC ficam também consignados e amarrados para uso educacional tecnológico. Né? Então uhum. a gente tem os pleitos das universidades locais, a USP, a UNIFESP e as demais também. Uhum. É, os cursos de endocinografia, é, de apoio ao mar e tudo mais. Sim. Então a ideia é que aquele espaço fique também integrado ao parque. Então faz parte do contexto, o acesso aos armazéns vão se dar pelo parque, o que é positivo, porque você leva movimento, leva gente então isso traz segurança também, traz uma sensação de segurança, então esse espaço que seria a ponta do parque, né? a ponta em direção ao Paquetá, coroado aí com esse uso educacional que é muito positivo claro, também. Sim. E aí os demais armazéns seriam demolidos dentro de um processo de, de revitalização ali das linhas férreas, dos acessos portuários. Você uhum. falou em linha férrea, eu vi ali pela maquete, ali pela imagem, a questão dos trens. Existe, obviamente, passarela, né? porque você vai ter um fluxo, somente aqui no 4, 5 e 6, há a previsão também de construção de uma passarela ali naquele trecho, até para o acesso das pessoas, né? É, porque a tendência, a gente saindo essa pera ferroviária também, a tendência é o fluxo de trens também aumentar ainda mais a demanda. A gente tem aí, estamos aí para inaugurar logo logo o terminal de celulose, que vai demandar uma... Uma, além de caminhões, mas é claro, o, a ideia é o uso cada vez mais constante da ferrovia, até porque é uma proposta muito interessante nesse sentido. Vai ter essa questão também, secretário, porque é uma questão de segurança também e a gente não pegar o modelo que aconteceu na outra passarela, que está novamente em fase de testes, aí até o final do mês deve ter uma finalização para vo poder voltar e efetivamente fechar aquele espaço como era utilizado antigamente ter alguma previsão nesse sentido? Porque antigamente era, se falava do mergulhão justamente para evitar esse esse deslocamento das pessoas que questão de segurança. Mas qual a alternativa? A, que... a gente já estudava já há alguns anos, quando a gente começou a pensar esse projeto que é o novo Centro Velho, que é o que está desencadeando essa série de ações, né, como eu comentei no começo do programa, de acupunturas urbanas, que nessa nesse processo de reconquista da linha d'água era necessário não uma, não duas, mas talvez quatro conexões entre o centro e a, uhum. e a, e, e a linha d'água né? Então trocaríamos o mergulhão né, longitudinal Por conexões né, perpendiculares do centro Em relação a, ao espaço dos armazéns a, a passarela da alfândega é uma delas Temos os problemas é, há, há em curso há alguns estudos para melhoria Sim. De fato acho que a capacidade do elevador Está quendo o esperado Acho que precisaríamos ter o fluxo É muito intenso ali subestimado. É, é e que e é um fluxo que ele é, ele é pico, né? Ele é diferente, a hora que a gente for projetar uma nova conexão para atender o Armazém 4, a gente já está estudando isso justamente uhum. ali é, entre a Casa de Pedra 1 e o Armazém 4, uma nova conexão para atender exclusivamente ao parque, embora todas acabam uhum. se comunicando, não vai ter restrição, então a pessoa vai poder acessar o parque Valongo pela passarela existente da UFAM, mas também por uma outra junto ao 4, uhum. né? Então seriam duas conexões. Mas o é, modo de operação dessa passarela da alfândega ele é diferente. Né? Quando chega a barca, você Sim. coloca 100 pessoas de uma vez só naquele ponto. Né? Uma outra conexão passarela para atender, por exemplo, o Armazém 4, um parque, o fluxo é mais, é, não, é mais é, não tão pontual Sim. e espalhado. Então, a gente está trabalhando uma parcela melhor, a gente está pensando a em bicicleta, fazer... bicicleta, por uma... exemplo, já tem outra outro visão. Não, não, seria, não, não seria é, um, um, que, aquele pico de bicicleta. Várias, pode ir alguém de bike? Claro. Pode, mas pontualmente. Vem, uhum. chegou, vem com a família. Então, é um perfil diferente de utilização. Mas a gente está pensando em fazer uma conexão muito interessante. Em breve a gente vai anunciar que vai ser uma parcela mais convidativa uhum. para quem está no centro histórico. Quase que uma conexão... É, automática entre quem está no centro histórico em direção ao, ao armazém. E fica até o mirante, né, de certa forma. Sim, sim. Né? Ela dá essa ideia de mirante também, como é essa nova passarela, inaugurada no início do ano, inclusive, né? que infelizmente a demanda talvez não tenha sido... Ela é muito bonita esteticamente, mas a demanda... É uma demanda considerável ali e talvez... Em especial, acho que para a questão bicicleta. Né? Acho que a gente foi... tem um elevador que pudesse... É, entrar bicicletas e pessoas é, em quantidade suficiente para poder. enfim, alguma coisa É que é mais Rampa fácil. foi estudado, a, gente, a, gente acabou, a, a prefeitura participou, a gente Sim. não pode se isentar é, dessa questão. Ah, foi estudado passarelas com vários tipos de formato, modelo, é, e Rampa foi descartado porque nós não, não tínhamos espaço ali. Né? Nós uhum. temos o, o prédio da Alfanga também tem proteção cultural, então tinha uma série de implicações. É, Chegou-se naquele modelo estético que acho que atende, agrada Só que talvez faltou só essa questão da capacidade mesmo de circulação vertical Em especial elevador Exatamente, então boas notícias aí Primeiro o secretário já adiantando, anunciando Que independente da mudança do terminal de passageiros Ou pelo menos armazéns 4, 5 e 6 né, Secretário 4, 5 e 6 já deve ter o início do projeto do Parque Valongo, aí a gente espera até o ano que vem aí, um novo espaço turístico para a cidade de Santos, contemplativo também, importante, uma ótima notícia nesse sentido. Secretário Aldo Neto, jornalista Aldo Neto, acompanhando a gente aqui, ele pergunta de onde virão os recursos, tanto do Valongo e para o mercado. O senhor já anunciou, mas enfim, se eu quiser, por favor, os recursos eh, de onde que virão, verbas da, da prefeitura, verbas da enfim. O mercado municipal, nós temos um, alguns... Posso falar, acho que superam 30 milhões de reais já garantidos, uhum. parte por recursos oriundos de compensações de empresas portuárias, uhum. que beiram aí 10, 11 milhões de reais no Fundo Municipal de Aumento Urbano, e outros 20 e poucos milhões do DADTUR, né? Então, recursos já. É, recursos no Fundub sendo utilizados na etapa 1 um do mercado, que está em obra, para quem uhum. não, não passa por lá já um tempinho. O mercado está todo descascado, estamos trocando cobertura, vai ter uma cobertura é, moderna, termoacústica, o ambiente vai ser climatizado. Então nós temos já praticamente dois contratos em andamento no mercado municipal. É a Escola de Cinema que vai ser A Escola né? de Cinema você... também com esse recurso da, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, também já com contato, acho que assinado, com início de obra programada para agora, para o mês de abril. Uhum. E, o, e a bacia do mercado, a gente deve licitar agora, esse mês também, previsão de já início das obras no, no segundo semestre desse ano, e a gente quer entregar também a bacia revitalizada no ano que vem, com uma nova estação de Catraia... Também com uma arquitetura diferente, contemporânea, para somar. Né? É outra, outro, outro ponto importante do centro histórico e conectar essa região com o resto do centro histórico. E para o Parque Valongo também, é, trabalhamos numa medida de compensação com empresas do Porto. Aprovamos na semana retrasada um estudo de impacto de vizinhança de um terminal de grãos ali no Paquetá. E a medida é justamente a construção desse parque. Né, que é o Parque Valongo. Usado mais ou menos enquanto secretário. É, temos uma estimativa de 15 milhões, 15 milhões né? É. É, sempre lembrando que os 15 milhões é, é a casca do armazém uhum. e o parque, porque internamente o armazém. A nossa intenção agora é fazer um chamamento, uma concessão. Uhum. Então, quem exploração. for explorar o armazém vai fazer as modificações e melhorias e modernizações internas. Né? Então, se vai ter um restaurante ou dois, um, mais um barzinho, uma cafeteria, espaço cultural, isso a gente vai abrir também para a sociedade, para a exploração do espaço. Acho que não é papel da prefeitura ser gestor de um, claro. de um equipamento como esse. Né? Como, metros quadrados? Ali, nós é? temos 2.500 metros 2. quadrados, o armazém só 4, armazém. só o armazém 4, o parque total ele supera 15 mil metros quadrados. Né? 15 mm. e, e é só para fazer uma comparação, o, o centro de convenções hoje da cidade da Ponta da Praia é público, né? é do município, mas quem faz a gestão é uma empresa especializada Sim. no ramo que é a GL Event. Né? Então ali, o armazém vai ser público, porém acho que a concessão, a permissão de uso tem que ser do privado. Muito bem, boas notícias aí para a cidade de Santos. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui no segundo bloco do Jornal em Foque.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 Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com.br tvconsantos.oficial. No nosso Instagram, tvcom.santos No nosso canal oficial no YouTube, youtubecom emissora TV E no nosso Twitter, twitter.com.br tvconsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Enfoque desta terça-feira, trazendo como convidado o Secretário de Desenvolvimento Urbano Glaucus Farenello. Vamos antes vamos saber a previsão do tempo para hoje com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo! Tempo ainda com a influência do centro de alta pressão que carrega ar frio do oceano em direção ao continente. Por isso, as noites estão, e as madrugadas também, mais adequadas ao outono. Fresquinhas, o amanhecer um pouquinho frio, amplitude térmica começa a existir porque as temperaturas praticamente dobram do amanhecer até a tarde. Hoje, 28 a 29 graus no litoral, também na capital, 30 a 31 graus no interior do estado. Pode chover no norte paulista, na divisa de Minas Gerais. No litoral são algumas nuvens que surgem de vez em quando, a impressão que vai chover, no máximo uma garoa na Serra do Mar, nada mais do que isso. À noite cai a temperatura novamente, uma blusa necessária para depois do anoitecer. Um abraço a todos. O tempo. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque, sempre trazendo informações importantes para você. Obrigado, Celso. Trazendo a previsão do tempo. Secretário, tem uma pergunta aqui do Marcelo Moura. Que, o que está faltando para a prefeitura liberar a construção do novo shopping ao lado da portuguesa Santista? A cidade precisa de emprego. Inclusive, semana passada foi criada uma SEI com sete vereadores, inclusive, que vão aí monitorar aí as obras do novo estabelecimento, do novo empreendimento que vai acontecer ali na área do Jabaquara, Marapé, ali, ao lado ali da portuguesa Santista, da Santa Casa, do Portuários, enfim... Um grande empreendimento, uma área de mais de 90 mil metros quadrados, se eu não me engano, né? De um grande parque também, segundo os gestores do empreendimento, que é privado, inclusive, né? E obviamente passa pela prefeitura também de Santos. O que está que faltando aí, secretário? Porque a Câmara já, já se movimentou para criar uma, uma comissão. Para acompanhar as obras. O processo de licenciamento ele é diverso. Né? Então tem várias frentes. Já existe um, um processo andando na prefeitura, tramitando isso nos órgãos técnicos. Está é, hoje na Secretaria de Infraestrutura e Edificações, que faz a análise e a aprovação. Porém, alguns empreendimentos, pelo seu porte, eles têm umas, outras condicionantes, além do que uhum. simplesmente aquele projeto padrão que vai para o setor de obras. Né? Então é um projeto que ele carece de estudo de impacto de vizinhança. Ainda não foi protocolizado uhum. na prefeitura, eu inclusive, além de secretário, presido a comissão de impacto de vizinhança municipal, que é a Comaive, ainda não chegou, a gente mantém às vezes o diálogo com os empreendedores, a gente já reforçou da importância okay. desse desse material, porque muitas vezes o estudo prévio de impacto de vizinhança acaba provocando adequações e alterações no projeto que está em análise. Uhum. Né? Então, é natural que caminhe esse processo junto à análise de obras, mas o processo de impacto de vizinhança, é uma comissão que ela é multidisciplinar, então vai ser avaliado o impacto de adensamento de emprego, positivos e negativos. Né? Muitas vezes a gente fala impacto de vizinhança, parece que é, que é só o um negativo, uhum. mas tem o, o positivo, geração de emprego, de renda, desenvolvimento da região, a conexão entre um bairro e outro. Né? O Marapé e o Jabaquara, dois bairros que não se conversam. Então é, é um elemento importante para a cidade. A gente vê com bons olhos o empreendimento. E, mas ainda carece desse processo né, de aprovação legal, ainda não deu entrada esse processo do estudo de impacto de vizinhança. E para a Secretaria de Obras aprovar, é condicionante ter o WAVE né, aprovado é, previamente. Né? Então estamos nessa fase, imagino que eles devam dar entrada nesse estudo aí nas próximas semanas, nos próximos meses, para que a gente consiga avançar internamente com as aprovações inclusive uh, vai ter armamento, vai ter acesso, o senhor falou que não tem essa ligação hoje, até porque uma série de empresas ali no, na Joaquim Távora digamos assim, em direção a Jabaquara com isso aí vai abrir uma nova possibilidade também viária, é isso, isso? em 2018 quando nós revisamos a lei de uso e ocupação do solo, a gente Sim. criou ali uma zona especial de renovação urbana justamente por reconhecer que ali tinha um poder de transformação muito grande, a gente já ouvia notícias à época que a União, que era proprietária das áreas, né, é desses quase 100 mil, 90 mil metros quadrados Sim, tinha, mil. tinha a intenção de alienar isso, né, então é, o Portuários tem uma parte que é privada, que é bem pequena a portuguesa tem uma parte que é privada que é onde está o estádio, mas todo o entorno ali é, dos clubes eram terrenos da União que estavam num processo de reintegração de posse que iriam para leilão. Então o município fez uma legislação, apontou que ali era um local de transformação urbana e fez algumas garantias, amarrou algumas coisas na lei para ter algumas garantias. Né? Aprovamos um viário, uma diretriz viária de, de conexões daquela região, pensando já no processo de reocupação e agora o empreendedor ele tem que respeitar essas conexões e apresentar para a gente qual que é a solução, qual que é a proposta. Né? Então, o projeto Hora em Análise já prevê, então vai ter as ligações, as ruas que vão conectar é, ali a Joaquim Tavro, o canal 1 com a rua Francisco Manuel, o canal uhum. da Francisco Manuel ali atrás da Santa Casa. Então vai ter ganhos importantes urbanísticos para a região, além da questão econômica, a geração Sim. de emprego e renda. Exatamente. Falando nisso, a gente não pode esquecer, uh, falando dessa importante região da cidade, dessa zona intermediária, que é um grande empreendimento que vai gerar empregos, negócios, expectativa de pelo menos 4 mil empregos, segundo o, até o superintendente aqui, que deu entrevista aqui para a gente, a Polilo, comentou aí a previsão, isso só depois do empreendimento pronto, fora é obviamente a possibilidade aí, a geração de, de outros negócios que vão surgir, inclusive residências, enfim, até rede hoteleira, se não me engano, entre outros aspectos, que a ideia é criar um grande parque ali naquela região, nesse sentido, mas a gente não pode esquecer que bem próximo dali o Santos Futebol Clube vai, sou como torcedor do Santos, o Santos Futebol Clube também tem um projeto uh, importante que deve ser oficialmente ah, ah, um, anunciado no aniversário do clube na próxima sexta-feira. Sem assim, ser essa sexta, na outra sexta-feira, quando o clube completa 111 anos, que é a nova arena do Santos Futebol Clube, que, além, obviamente, de valorizar ainda mais a história e o próprio futebol do Santos Futebol Clube, vai colocar Santos no cenário, talvez internacional, para grandes eventos, com a capacidade de até 40 mil pessoas para shows, para, para a prática de futebol, um pouco mil, mais de 30 né? mil que é o que diz a legislação para grandes uh, estádios assim, sul-americanos para campeonatos libertadores, enfim, nesse sentido. Então, uh, secretário, uma coisa se conecta à outra. Aquela região ali vai sofrer um impacto violento a curto, médio prazo. Como é que estão bem as tratativas a respeito da nova arena do Santos Futebol Clube? Esse, esse é um assunto que encanta. né Alguns, alguns santistas não, não gostam muito né, de, de modernização, mas eu, eu acho que o Santos ele precisa desse, dessa modernização. Eu brincava aqui antes o programa da preocupação do Santos de novo, né, do, em relação ao brasileiro que vai iniciar, preocupação de, de cair ou não, embora o Santos seja incaível. Né, é, é a preocupação Sim. da situação do clube. É, acho que todos os grandes clubes do Brasil, Passaram naquela esteira da Copa do Mundo por modernização, quase todos os grandes times têm estádio, morena, arenas modernas O Atlético e, agora está para inaugurar o seu e, e, e o Santos ficou para trás, né então acho que é fundamental também te ver com muitos bons olhos Eles estão tão próximos, como você falou, né Fernando, da, do empreendimento ali do, do Canal um com o próprio Santos Que eles vão acabar se conversando, não tenha dúvida, né é, inclusive eu tenho certeza que os empreendedores já estão se conversando, né? uhum. tanto de um lado quanto de outro Porque é importante casar, ter essa sinergia do, do, dos dois empreendimentos Eles se conversam e dialogam muito bem entre eles e vão precisar dialogar com a sociedade, com a cidade, com o seu entorno é, Os projetos estão na mesma situação uhum. do, em relação ao shopping né? Já existe projeto tramitando na prefeitura Existe já pré-análise do setor de obras Mas também como condicionante para aprovar o projeto é, No setor de análise de projeto de obras Da CIED, que é a Secretaria de Infraestrutura e Edificações É preciso apresentar o um estudo prévio de impacto de vizinhança também uhum. Então os dois empreendimentos Estamos no aguardo dessa apresentação desse estudo E no caso do Santos tem um ingrediente a mais né? Porque a legislação do direito do solo agora é, recém é, renovada no ano passado, ela criou o um dispositivo chamado NID, que é o um Núcleo de Intervenção em Diretrizes Estratégicas, que é são porções da cidade que a gente coloca uma regra diferente ou para viabilizar ou para potencializar uma atividade que a gente entende interessante. E o caso do Santos, Sim. o estádio, então ter o estádio ali modernizado, acho que é de interesse da sociedade da cidade de Santos. pelo potencial. Não só esportivo, mas turístico também, como você pontuou muito bem. Então, nessa legislação, para ele poder fazer a reforma, fazer as ocupações com os índices, recursos de, um, de um estádio de futebol, é, quando a gente cria uma lei de uso solo, a gente cria a chamada receitinha do bolo. Né? É o recuo para cá, é taxa de ocupação, é o gabarito, é isso hum. e aquilo. Só que essa receitinha de bolo é diferente para o estádio de futebol. A gente não regra a cidade pensando no estádio, a gente regra a cidade pensando Sim. no modelo de ocupação mais comum que são os prédios. Então quando há num local uma vocação para estádio, aquela receitinha de bolo não serve lá. Né? Se fosse ter que respeitar, por exemplo, os índices urbanísticos de um prédio, você não faz o estádio né? em lugar nenhum da cidade distante. Então ali hoje é um núcleo especial com regras próprias. Na área residencial... É, se uma, não é uma avenida, né? é. então tem eu, a eu sua falei, quem especificidade. Quem chegou primeiro né? é que nem o Sambódromo, <risos> a secretária que exatamente. primeiro. Exatamente, os prédios estão chegando é, hoje. Exatamente. Né? E que nem o Porto e é, a cidade, é, né? não tem jeito. Então ali tem umas condicionantes na própria legislação que o Santos precisa apresentar um projeto de integração e revitalização do entorno que vão estar basicamente associados, dentro ou consignados, no próprio wave, né? Uhum. Mas há uma contrapartida expressa na lei, que é uma obrigação. Então, independente do que o Wave apontar, de melhoria, de correções, de ajuste, é, essa revitalização do entorno é um projeto que está amarrado na própria legislação. Então, aguardamos aí o Santos apresentar esse estudo de impacto de vizinhança, uhum. para que a gente consiga discutir, né? com, em especial com a cidade como um todo, mas em especial ali a vizinhança mais próxima. E essa apresentação de qual que é a proposta para o entorno. Uhum. Também já conversamos com os, os dirigentes das empresas, né? tanto da Glutorri como o próprio Santos. Precisamos avançar nessa aprovação interna. Mas eu acho que está caminhando, são, são estudos que são complexos mesmo, a gente entende, está amadurecendo. A parte junto às critérias de obras está andando, os projetos estão sendo avaliados, fazendo os ajustes. Vai faltar agora essa questão essa do questão. AVE nos dois empreendimentos e eu acho que vai ser oportuno discutir os dois de forma conjunta, né? Porque os impactos são cumulativos, né? Eles estão ali o que é 300 metros, 400 metros no máximo. Um é no outro, máximo né? não chega um quilômetro ali, né? No máximo isso se você for analisar ali, porque você pega. Pela a princesa Isabel, Isabel é, é quatro uma quadras, rapa. né? Então, é uma, uma grande é, eu acho que vai ser até oportuno que a gente consiga discutir e a implantação do, dos dois, né? O trânsito vai ter um impacto também. A questão. Dele. Quando você pensa no impacto de um estádio na questão do trânsito, sim. você pensa em vara de carro. Embora a, a vila sim. vai ter estacionamento, talvez não seja adequado você liberar o estacionamento em dia de jogo. Né? Você tem o um estacionamento para os usos demais do, do estádio, então, por exemplo, vão ter lojas no seu entorno, sim, um, tem um o tem Memorial um jogo, das né? Conquistas, então você tem um estacionamento para atender aquela demanda do dia a dia, mas será que é interessante você atrair um carro naquelas ruazinhas no dia de jogo? Talvez não. Mas o um empreendimento ao lado, né, se ofertar milhares de vagas de carro. É, ajudam a compensar a eventual impacto de um de um. Então acho que é, é fundamental que esses dois estudos sejam analisados conjuntamente na prefeitura de Santos. Exatamente. Como acontece no Allianz, né? Muita gente para ali no, para no shopping, shopping e, próximo né? ali, enfim. Essa sinergia, inclusive, o gestor do, do, do futuro empreendimento ali privado, no caso do Litoral, ele pensa justamente nesse aspecto. Você tem aí uma potencialidade enorme. Eu acho que a, o estacionamento vão ter algo em torno de 670 vagas, alguma coisa nesse sentido. Chega a 700 vagas. Mas uma, uma curiosidade só, uh, sempre se discutiu o avanço, especialmente ali na Rua Tiradentes, ali o avanço, a Nova Arena vai ocupar alguma área hoje pública ou ela vai ocupar exatamente a área onde hoje está situado o, o estádio Urbano Caldeira, até porque ele vai ser literalmente demolido, né? ele vai ser sim, demolido sim. como um todo. Uh, ela vai avançar alguma coisa, secretário? Ou não, vai ser justamente na área onde ela está. Hoje o estádio ele já se projeta pra, além dos seus limites, uhum. né, do, do seu terreno que é particular. É, no passado era muito comum, né? você não tinha os chamados recuos né, para via pública, então as edificações no passado é, ficavam no, no alinhamento do lote e se projetavam para fora, para o meio de marquise, uhum. de varandas, sacadas, né? era muito comum. Já há muitos anos, aquela, aquela receitinha de bolo que eu falei da regra comum, regra geral, ela não prevê em hipótese alguma que você projete é, partes da edificação para fora dos seus limites. Né? Então nesse caso foi criado esse núcleo especial, admitindo-se essa projeção além dos seus limites, só que nesse caso está limitado às projeções do que hoje a já ocupa. Então ela, ela não ultrapassa... É, a, a calçada, a, dela, a calçada dela Em nenhum, em nenhum ponto né? Então foi uma amarração uma que a gente colocou na lei A gente permite, porque hoje ele já ocupa né, A calçada e Inclusive na lei ele é obrigado A garantir que a calçada fique livre Para o pedestre né? Ele consegue se projetar para fora como hoje é desde que ele garanta também a circulação em todo o perímetro uhum. do estádio da Vila Belmiro. Como acontece com o Dom Pedro ali, no trecho do Dom Pedro, isso, que o estádio né? avança, mas no limite da calçada. Exatamente. Então isso então, vai não acontecer... Não no... vai ter pilar ou parede barrando a circulação. Ele, ele vai ser no máximo até aquele limite ali que o estádio ocupa, né? que é as guias né? da calçada. Sim, sim, calçada. Não passa além disso. E foi um projeto que a gente conversa muito com o Volpato, né? que é o Sim, arquiteto que, do projeto. Teve aqui conosco. Teve aqui, com né? Então. É, online, de falar é, online. Um ele grande era. desafio, né? Para poder fazer <risos> encaixar os 30 mil lugares. Pedir Até poder... porque gente em pé, pelo menos. Gente caso. em pé, gente Vai em pé. Para ter, para caber, 30 mil, acho que são 30.197, alguma coisa assim. Podia ser 30.001 só, né? Exatamente. Exatamente mas aí com pessoas em pé para poder assistir, aí, um determinado espaço para poder assistir junto ali a questão de, de, das emissoras de televisão, enfim, um projeto muito interessante que a gente torce aí porque é um novo boom aí, ocupando uma área fundamental que é essa área intermediária que ainda necessita de grandes investimentos aí né? e a gente tem a expectativa, a gente percebe que na área da aula né, a zona da aula já está muito bem resolvido mas essa área intermediária ainda precisa de avanços como por exemplo a gente tem a questão do VLT também secretário a gente vai falar sobre esse assunto do VLT também mas depois no próximo bloco aqui do Jornal em Foque, ok no último bloco também veio como passar rápido até o próximo comerciais a gente já volta estamos apresentando o Jornal em Foque.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 Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal Enfoque hoje, com assuntos muito interessantes para o desenvolvimento da cidade de Santos, trazendo como convidado o secretário Glaucus Farinello. E vamos a uma pergunta também do Marcelo Moura aqui. Secretária, a Prefeitura pretende liberar construções de edifícios na região central pelas, constru... pelas construtoras para povoar o centro? Tem uma novidade aí que pode pintar em logo, né, secretário? Com certeza. A gente também já criou no centro uhum. essa mesma zona de renovação urbana do Jabaquara, nós criamos nas duas bordas, das duas pontas do centro. Então, da Rua São Bento para lá, eu tenho a, a Zero Valongo, Zona Especial de Renovação Urbana do Valongo. Uhum. E na outra ponta, passando o outeiro ali, onde está hoje o Tribune Square, eu tenho a Zona de Renovação Urbana do Paquetá. Uhum. Nessas duas áreas, eu tenho um incentivo para a renovação urbana, para verticalização... Inclusive, uma série de incentivos, tanto edilícios urbanísticos como também financeiros. Quem vai construir no centro não paga TBI, não paga IPTU. E o primeiro comprador dessas unidades também não paga IPTU por cinco anos não paga IPTU. Então, é, fora os incentivos para retrofit também, Sim. que é pregar os prédios antigos e dar um novo uso. Gente... Ah, esse é um primeiro, mas eu tenho, eu tenho dois pedidos novos de retrofit hum. ali no próximo à prefeitura municipal que vão ser também muito importantes nesse processo de repovoamento. São dois prédios de cinco andares ali na, na região da General Câmara que vão passar por retrofit também. E agora, mais recentemente, uma construtora de São Paulo tem nos procurado, fez inclusive uma reunião ontem com a gente na prefeitura e pretende construir mais de mil unidades no Valongo, nessa área que a gente chama de zona de renovação do Valongo. Então, com certeza, um prédio com 30, com 50 apartamentos, é importante a gente quer cada vez mais que isso aconteça, mas um processo com mil unidades tem um poder de catalisação oh. enorme, né, Sem de transformação não. incrível. Então, um, só um prédio ali, ali para o play, em termos, um prédio né? com comércio no térreo, então você traz vitalidade para a via pública de uma forma muito mais rápida. Então, o comércio volta, padaria, academia, tudo aquilo, aquela cadeia que vem em função da habitação. Né? Então, acho que isso é importante. É, que seja o primeiro de muitos né? Então existe essa tendência de repovoar De forma mais densa nas bordas Que é onde é possível fazer as demolições né? São os locais onde não há muita proteção cultural Ou imóvel protegido Então você, é o chamado arrasa-quarteirão Você põe no chão e faz prédios mais modernos né? E no miolinho ali no centro histórico Aí sim a gente vê potencial muito mais Para o retrofit né? Reformar esses prédios antigos De quatro, cinco andares para poder, no passado eram comerciais, hoje não tem mais essa demanda, então tem tudo para ser residencial também. Muito bom, ótima notícia aí que o secretário está colocando, vamos torcer para que dê certo, porque certamente mil unidades, você tem algo em torno de 4, 5 mil pessoas novas morando ali numa área, que às vezes com todo o deslocamento que as pessoas têm, que moram às vezes na área continental de São Vicente, ou moram em Vicente Vé, de Carvalho, Véio né, de Tubatão, Carvalho, e a gente volta, porque Santos também tem sentido isso, tem uma, uma diminuição significativa da população. Você tem um envelhecimento e tem uma diminuição. E aí você, obviamente, tem uma demanda. Aí você tem uh, escolas, por exemplo, com, o diminuindo o número de alunos. Isso afeta também o Fundeb. E você tem toda a estrutura montada para tal. É uma, é uma equação complexa nesse sentido. Secretário, o senhor falou exatamente na questão do centro, a gente não pode esquecer da questão do VLT, que também diretamente passa, obviamente, pela sua pasta. VLT tem grandes desafios aí, porque a partir de maio a expectativa é fechamento de vias importantes do centro também, e obviamente isso vai afetar toda, toda aquela, aquela área nesse sentido. Inclusive previsão de calçadão também, né? novos calçadões, inclusive o Namador Bueno vai ganhar um calçadão ali a partir da Dom Pedro até a, a até, a, até a Senador Feijó, Falar aí dos desafios que, que estão previstos aí para um ano que. Um ano não, mais, mais do que um ano, que promete. E temos eleições ano que vem. Imagina a, a preocupação. Além, além disso, a gente tem o avanço do VLT e a gente também tem as a próprias obras no elevado. Aristides, que ali pode dar um problema sério, o nó ali no trânsito da cidade também. né? O é, VLT é sempre foi colocado como uma grande ferramenta, uma estratégia nesse processo de repovoamento do centro, de reconquista do centro. Tivemos ao longo desses anos de obra, quase mais de dois anos de obra, muitos problemas com a, com a sua implantação, moradores e comerciantes em especial da rua Campos Melo sofrendo com com os atrasos, com as idas e vindas, né? o prefeito Rogério teve que ter ações mais enérgicas, tem cobrado, tem cobrado o governador, é, um esforço muito grande né, do governo para que a gente consiga minimizar os impactos da obra, né? então realmente são, são situações que muitas vezes não poderia ou não deveria acontecer, acontece, aconteceu, temos que tentar remediar, a gente se solidariza muitas vezes com os comerciantes, é, a gente entende o, so, o sofrimento que é fazer o mal quem já fez obra dentro de casa sabe o quanto é, é difícil, né? Então imagina você conviver no meio aí de uma com uma pandemia também que juntou. Então imagina tempo. a gente conviver aí com uma obra dessa que se arrasta aí já há um bom tempo, então por isso que o governo, o prefeito tem sido muito enérgico aí na cobrança com o secretário estadual, com a MTU, com a empresa para que a gente não consiga mais não não passe mais por esses problemas nas etapas que vão que vão vir. Você falou muito bem, a Maduro Bueno, um trecho dela é um trecho que concentra muitas lojas de imóveis, por uhum. exemplo, que carece de uma carga-descarga mais controlada e para isso que foi conversado junto com a própria comunidade, ali os comerciantes locais. Então essa solução de criar esse calçadão foi uma solução em conjunto, uhum. né, em reuniões entre a prefeitura e os próprios comerciantes, para que a gente consiga revitalizar também a Maduro Bueno, uma rua que tem no seu histórico o nome dela era Rua das Flores e hoje acho que é uma das ruas mais cinzas né, da cidade de Santos. Então acho que trazer um pouco de cor, de brilho. Exatamente. E esse, a, esse calçadão acho que ele vai trazer elementos que, que vão agregar para a rua. Então esse calçadão permite que nos horários determinados pela CT possam adentrar os caminhões de cargas e carga, que são tão importantes para aquele conjunto de, de lojas, mas que em horários alternativos aquilo se torna um grande calçadão. É, valorizando as lojas e atraindo aí, inclusive, é você tendo possibilidade de você fazer mini-eventos, feirinhas, como acontece na Praça lá em outros locais da cidade, você tem a Madurbano como um ponto também de encontro por PDS. Porque a gente sabe que o PDS hoje é a grande solução de revitalização. Né? Então uhum. ter um, um, um local onde o PDS se sinta seguro, confortável, com certeza isso irradia para a vizinhança e com certeza vai potencializar as lojas. Então, a Bueno, além de outras vias, também vão ganhar calçadões. né? Independ... Ter... Não associados ao, ao VLT. Né? Então, mas aí, é Tuiuti, a, tu a Rua do Comércio, ela vai ser toda reformada. A Rua 15, nesse piloto inicial, vira um calçadão entre a Bolsa do Café e a São Comercial, uhum. entre a Fregaspar e a Rachuelo. Nós já fizemos ali a Praça Bruno Rio Branco, né? fizemos uma integração da praça com o Panteão, com o Conjunto do Carmo a gente já percebe como mudou a paisagem ali. Se uhum. é naquela praça ali, você não via a praça, é, era, a praça era um monte de é, carro em volta, é, ônibus, é. Banca, local, de jornal, de... banca de jornal, era um espaço escuro, um espaço ruim. Sim. E hoje você vê como chega na hora do almoço, as pessoas estão lá sentadas, pegando o sol ou pegando uma sombra, conversando. A gente percebe como muda a paisagem e o, e o clima e o ambiente né, com as nossas intervenções muitas vezes simples. Né? A gente simplesmente ampliou o espaço do, de calçada, Colocamos ali o monumento do, né, do, do Bonifácio, valorizou. Hoje, quem antes quem passava pela, pela calçada, muitas vezes nem olhava para a igreja, para o panteão. Porque você passa né numa... É. É, agora você consegue circular e você tem uma perspectiva diferente da região, de contemplação. Então são ações positivas que a gente espera para o centro. E que em alguns anos a gente vai ter um centro completamente diferente. Isso é importante aí nesse sentido. A gente tem, obviamente, o objetivo é melhorar. Ontem o Sérgio William esteve aqui, disse que também tem a ideia do, do relógio, a volta do relógio aí também. né relógio, Estamos estudando, estamos é, estudando. ele tá em cima disso daí. Secretário, a gente tem muito mais a conversar, mas Você sabe que a gente tem limitação pelo tempo. Temos logo mais aí também a questão horário. O horário é o nosso grande inimigo, de certa forma. Quando o assunto é bom, tem muita informação para colocar, a gente a gente, infelizmente, o tempo é meio curto. A gente agradece muito sua presença, sua participação, e seja também bem-vindo para voltar aqui para falar de novidades aí também, quando sair as... O, o estudo de impacto de vizinhança desses dois grandes empreendimentos aí a torcida do Santos está torcendo aí <risos> para sair logo. O senhor também como torcedor do Santos, torcendo para sair logo. Isso daí, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço e estou à disposição. Podem me convidar que eu vou estar sempre aí podendo conversar com todo mundo, mostrar um pouquinho do trabalho, explicar, né? acho que é importante essa prestação de contas. Muito obrigado, secretário. Um um abraço, o secretário Glaucus Farinello participou hoje do Jornal em desta terça-feira. A gente agradece a presença, não só do secretário, mas a sua presença, a sua audiência muito qualificada. Lembrando, três da tarde, reprise da TV com Santos, do canal 8 da Vivo e canal 11 da Net, claro. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia